Vamos, né? Vamos começar aqui, então. Vamos começar aqui o nosso... Ó, tem até os barulhinhos. Tem os barulhinhos clássicos, ó. É, rapaz. É, querida. E aí a gente joga, né? Ele, ele é como se fosse um capítulo do Resident Evil Survivor, né? Então a gente joga com um personagem que estaria, né? É, na prisão do Survivor, né? Então a gente vai jogar com ele. E lembrando que é um fangame, né, gente? É, eu tô rodando no emulador de PlayStation, tá? Então, eu tô ro rodando no DuckStation. Então, você pode baixar lá no site do Aiden Watkins e pode rodar no seu emulador de PlayStation, tá bom? Então, vamos lá. Resident Evil 2. não, né? O Jubi falou que é uma DLC canônica do Survivor. <risos> Se ela não descanoniza, pra mim ela é... Ah, é uma versão preview ainda, não tá pronta. Achei que já tava pronta, já. Resident Evil Survivor, The Prison. Demo, é uma demo, versão 1.2. Fui raptado e trazido pra essa ilha. Muitos outros também estão presos aqui. Eles estão nos usando como cobaias, os experimentos que fizeram eram inumanos, mas houve um acidente e a cidade está condenada, agora é minha chance de escapar deste pesadelo, devo escapar, preciso escapar, preciso fugir, preciso sobreviver, devo sobreviver. Chururu. Ai, que legal. Agora dá pra fixar coisa no chat aqui da, da roxinha. Aí, ó. E é em terceira pessoa, né? Porque ele tá. Ele tá trabalhando no mod em terceira pessoa, né? Do Survivor. Aí coloquei, ó. Esse é o diário que eu mantive enquanto fiquei preso aqui. Não tem razão pra levá-lo comigo. Aí depois a gente vai encontrar. Com o Ark Thompson, olha! Muito bom, cara. Os fãs são maravilhosos, né? Os fãs são perfeitos. Uh, seu pescoço foi cortado. Foi aberto com uma lâmina afiada. Será que a gente vai encontrar arma nessa. Opa, uma ervinha. Valeu, Edu. Obrigadão aí pela ajuda. Opa! Te... Oi, ei, ei. calma aí, calma aí! Esse aqui também teve o pescoço aberto por uma lâmina. Ui! Tá trancado por dentro. Ah! O Diego falou que é mervinha na cadeia normal. <risos> tá, beleza. Uh, um bilhete está escrito no quadro branco, cuidado com o prisioneiro WKD 449 com a prisioneira WKD 4496, ela, ela é perigosa, e que é a Claire, né, do Code Verônica. não é a mesma prisão, tá, mas achei interessante a referência, muito bom, eu entendi a referência. Eles falam, né, seu número de identificação é WKD 4496, bem-vindo ao seu novo lar. E aí o cara dá uma coronhada na cabeça da Claire. É... Ah, aqui tem alguns itens dos prisioneiros dentro desses armários aqui. Um jornal com a marca da Umbrella. E a matéria diz, Raccoon City destruída. nossa que legal o cara tá tipo meio meio tipo ele tá tipo mesmo com é, um cara assim de esqueleto né tipo tipo extremamente decomposto saca tá, aí tem essa porta e tem a outra ali Ele é baseado no 2, né, então os barulhos são os mesmos do 2. Os barulhos dos zumbis. Ai, não quero ir na outra porta ali antes. Não quero ir na outra ali primeiro, calma. O Games falou, eu gosto tanto desses Resident Evil com pegada clássica, solitária, misteriosa, intrigante. Eu também, nossa, eu gosto muito também. Ah, tá trancada. Então, beleza. Então, tava indo pro lado certo, mas é aqui. Aliás, cadê o menu? Ó, oh, o menu! Olha o menu! Do nosso amigo. Tem mapa? Não. Tem file? Não. Valeu, Leonardo! Obrigada pelo resub! Então É legal que apesar dele... De, de, é, ele podia ter pego só os modelos do... Que só trocar a roupa, mas ele deu até uma, uma polida na... na tipo, na, na cara dos zumbis, assim. Ele modificou a cara dos zumbis, né? Eles estão meio cadavéricos, assim. Eu achei bem da hora isso. Ah, tem uma chave aqui. Chave da prisão. Boa. Ai, que tonto. Ai, que tonto. É, registros de prisioneiros e vários outros arquivos. Ai, gente. Nossa, é tão gostoso, né? Ai, gente, eu amo essa época de Resident Evil. Dos jogos clássicos. Ai, eu não sei como é que alguém pode não gostar ah, nossa, envelheceu mal, ai, eu acho tão maravilhoso ai, é que eu sou uma senhora também, né, eu gosto de coisas de senhora ai, tão bonitinho tem alguma coisa nesses armários aqui? não aqui também não tem nada aqui já, já vimos e aqui, o que que tem aqui? Olha, a sala de save. Que legal, muito bom. Tá, vamos ver o que... Vamos ajeitar aqui. Boa. Opa, apertei errado. para abrir a porta do pátio. Funciona o salvamento e tudo do jogo? Vamos ver. Ai, que riba. Lembrando que é game, tá, gente? Então... <risos> Ele pegou... Ele pegou os meus saves do, do Resident Evil 2 mesmo. Eu vou salvar aqui, ó, no 15. Os dados. Ele é tipo, é o jogo do Leon, né? Que ele tá adaptando para o jogo dele, né? Para versão dele. aqui. E aí ele leu os meus files do Resident Evil 2. <risos> O que, que tem aqui? Tem alguma coisa? Vários livros da Umbrella estão alinhados aqui. Tá, então beleza. Já achamos até a sala de save. Uh, o Grum falou... Tem um Resident Evil de PS1 que joguei uma vez, mas não lembro... Mas não lembro, era em primeira pessoa, eu gostava muito. É o Resident Evil Survivor, o, o Grum. Então, esse, esse minigamezinho aqui, que é feito por fãs, né? É inspirado no Survivor. É como se fosse na prisão do Survivor, né? É, mas, morre ele usa a Ending do 2, né? E usa... O Survivor usa a Ending do 2 mesmo. Mas como ele tá fazendo em terceira pessoa... Então ele tá se baseando no... No 2, né? Paradise. Paraíso. É, o paraíso. Chamar uma prisão de paraíso. Ah. Opa, tô sem a arma. Peraí. Desequipei sem querer. Bele. Aqui tá trancado. Lá ah, é, então eu te mordei. Tá bom. Vamos ver. Tá. Acab ah lá. Abrimos aqui. Descartou a chave. onde estamos agora. Ih, tem cachorro. Oh, inferno. Tá com a voz do Leon. Peraí. aí. Opa! Ué, ainda tem um? Valeu, Diego, obrigada pelo resub, tamo junto. Ainda tem um aqui que tá tô escutando o barulho dele. Ué, Ah, eu lembro que aqui no Survivor aparecem os Cleaners, né? Escutando barulho de dog ainda, não, gente. Ah, deve estar tá aqui, ó. Aqui. Ah, ele aqui, ó. Achei. É, mel, olha aí, ó. Acabei com a minha munição com esses dog mano. Minha munição e minha energia também, né? Foi tudo com Deus. Opa, ele sobe aqui. Não, mas eu queria ir na outra porta antes. Que provavelmente tá fechada, mas eu quero ir. Samuel falou que tá muito bem feito esse fangame. Pois é, os fãs são maravilhosos, né? E o Aiden Watkins, ele, ele trabalha em vários mods de Resident Evil clássicos, né? E tô começando a explorar esse mundo agora. O Survivor em terceira pessoa... Desculpa, agora só jogo o Survivor em terceira pessoa, gente. É isso. Onde estamos aqui? Onde estamos aqui, ó? Não, eu não tenho munição. Calma aí. Opa! É, não tem animação das portas, mas morra. Porque eu acho que como ele tá adaptando o mapa, aí tipo, ah, vai subir uma escada e vai, sei lá. É, vai aparecer a animação da porta, sabe? Eu acho que ele ainda não trabalhou nessa parte ainda. Ah, pegamos a doze... E mais... Ah, tá. A gente destrancou aquela... Aquela sala. Que era lá do começo, né? Não. Sai. Ai, bala. Glória a Deus. Glória a Deus. Ai, gente, é tão bom, né? Nossa, eu amo, gente. Eu amo, sabe? Esse... Os Resident Evil clássicos. Nando perguntou qual é o nome desse mod. Resident Evil Survivor The Prison. A prisão. Tá, cara. Tá me, me embaçando aqui, cara. Tá embaçando o meu aqui. Eita! para ela. Que morte miserável. Talvez eu consiga usar a corda para escapar. Olha! Aí o corpo. Ah, tá. Olha, cara, que maravilhoso! Miserável gênio! Miserável gênio, cara! Pera aí que eu quero passar. Abre alas aí. passar Ai! Não. Aí fora. Legal, né? Que na hora, mano. Sensacional, sensacional, rapaz. Olha isso. Fudeu. ah eu vou morrer. Você vai morrer. É, eu falei que eu ia morrer. Ah, agora eu não consegui empurrar. Sai daí. Tem um espaço grande o suficiente para um adulto. Eu poderia descer se tivesse uma corda. Você tem uma corda, mas antes de você descer, vamos lá naquela outra sala onde a gente estava antes. Vamos lá, rapidinho. Guilherme falou que eu tava brincando de pega-pega com as aranhas. <risos> tá, vamos lá na. Naquela. Naquela subidinha ali que eu quero ver o que, que tem ali. É perfeito para ele não. Ele daria super pra ser considerado canônico, sabia? Ah, tá. Ah, ele pode Ele pode descer por aqui ou pelo outro lado. E agora? Vou por aqui. Mas aqui eu acho que ele vai fugir, né? Vamos lá na parte das aranhas Pra a gente ver. Vamos lá na, na, na parte das aranhas. Nossa, eu tô adorando, tô adorando. Quero jogar outros mods do Aiden. Eu já tinha amado o Survivor em terceira pessoa. Agora esse. Muito bom. vamos lá. O Ex Comunicados falou, infelizmente, a maioria das pessoas hoje estão condicionadas a associar jogo bom com gráficos, uma pena. É verdade. É uma pena mesmo. Gráficos não são tudo mesmo, né, gente? Se fosse... Não, acho... não, Ai? Chegou no esgoto. Acabou? Você pode ter escapado da prisão. Mas o verdadeiro pesadelo ainda está por vir. Olha, mod criado por Aiden Watkins. Muito bom. Muito bom. Excelente. que é uma demo, né, gente? Por isso que, que já acabou. É uma demo ainda. Ele ainda tá fazendo ainda. Nossa, mas ficou excelente, velho. Eu adorei. E se eu tivesse descido pelo outro lugar lá? Obrigada por jogar. De nada. E se eu tivesse descido pelo outro lugar? Tem dois finais, né, Games? Ah, agora eu quero ir pro outro. Vamos, vamos download aqui. Vou pelo outro lugar agora. Vou pelo outro agora. Não, Luiz, não seria a mesma coisa que o Gun Survivor em terceira pessoa. Ele tá fazendo o, o Gun Survivor em terceira pessoa, mas esse aqui, ele é um... Esse aqui é um mod, é, tipo, é um game mesmo, que é como se fosse um capítulo extra do Survivor. Vamos lá. Agora eu quero descer pelo outro lado lá. Pô, muito bom. Nossa, muito bom. Ah, os fãs fazem tudo, né? Os fãs fazem tudo, cara. Impressionante o bagulho desse. Impressionante isso. Nossa. Deixa eu pegar o. Aquelas ervas. Ah. Ai meu Deus, eu tô sem Miserável é um gênio, né, gente Muito bom, cara, muito bom Então, Luiz É, é que assim é, Ele não é oficial, tá? Tá sendo feito por um fã né, porque ele não é um Resident Evil oficial. É um fã que tá fazendo inspirado no. no Survivor, né? No Gun Survivor. Tá, aí a gente abre a cur. Tá, e aqui era a parte dos dog, eu acho. Era, né? <tos> Guilherme perguntou se algum conteúdo criado por fãs já foi usado canônico pela capa, que eu saiba não, gente. Acho que mais teorias, assim, talvez. Tá. Vamos ali naquela porta pra gente pegar as coisas que falta. Muito bom, muito bom, excelente. Excelente trabalho dos fãs, como sempre. Como sempre, os fãs fazendo tudo, né? E deixar para eles pra cá Valeu, falou, hein O Camui falou Poderiam adaptar algum dos livros que não tiveram jogos Seria bem legal mesmo Se ele, tipo, alguém fizesse um fangame, né Dos Aí aqui é na, na prisão, beleza Se fizesse um fangame Tipo do Caliban Cove, assim Mas aí é mais difícil, né Isso que eu ia falar, Nando, é, pra quem quiser comprar os livros de Resident Evil, tem lá no nosso site, né, de associado da Amazon, residentevildatabase.com.br loja. Ui! Deixa eu pegar a corda. Pronto. Ei, caramba. Ah, eu nem vou ali na, nas aranhas, gente. Vou, vou subir direto. Vou subir direto e já vou lá na outra. No outro, na outra saída. Tá, tem um dog ali também. Tá. não vou fugir com ele no Caution. <risos> vou fugir no Pine. Aí eu pego e tomo uma mordida e fica no Caution. Germa. Não, vai. Aê. Então tá. Então vamos agora fazer... Pelo outro lado agora. Tá. Muito bom Fiquei com vontade de jogar mais esse jogo É isso Fiquei com vontade de, de jogar mais Quero mais <risos> Aí ah, é a mesma coisa, né? Você pode ter escapado da prisão mas o verdadeiro pesadelo está por vir. Ainda está por vir. Muito bom. Excelente trabalho. Excelente trabalho do Edan, Muito bom. Excelente, cara. Muito bom. Os fãs fazem tudo, né, gente? Gostei. Gostei muito. Obrigada por jogar, de nada.